seus pais, goste dos seus companheiros Suporte teu amigo mesmo que seja rico e exibido Não olhe pra trás, carreiras eles fazem mais que no presente e no futuro Você pode ser o um inventor que vai salvar o mundo Não deixe de amar Não perdemos dois anos pra conseguir mais que os outros Mas termos a vida dos nossos sonhos Exemplo pra nós para os vizinhos de trás, é eles que conversam mais, socorrem a vida dos que tem mais. A Bíblia não nem mais, se veste como se conhecessem sem mais. Contudo, temos barreira no futuro e no presente. Não queremos nos exibir pra aquela gente. Já temos que nos namorar. E para nós eles não se rebaixa o mesmo. Tá companheiros, não pode teu amigo, mesmo que seja rico e exibido Não olhe pra trás, pareça eles fazem mais Foque no presente e no futuro Você pode ser o inventor que vai salvar o mundo Não deixe de amar, não vivemos Rezando para conseguirmos mais que os outros Mas termos a vida dos assim, nossos sonhos Exemplo pra nós, para os vizinhos de trás conversam mais só na vida diz que tem mais A Bíblia não me em mais Se veste como se conhecessem mais Contudo, temos barreira no futuro e no presente Não queremos nos exibir para aquela gente Já temos quem nos amar E pra nós eles não se rebaixam mesmo Amo seus pais, gosto de seus companheiros Suporte seu amigo mesmo que seja amigos e Party the